Fala, meu povo, tranquilo. Agora a gente vai resolver a questão de número 37. Olha só, faltam só três, tá? É, da prova da ESA de 1982. Se você não tem, tá na descrição do vídeo aí. E estamos chegando no final de uma prova, né? 39 questões, pessoal. Bacana para a gente trabalhar aí a matemática básica é, de forma bem interessante, pegando a aritmética, a álgebra, a geometria. Isso é muito bacana para quem tá estudando para a prova da ESA, tá? Para prova da especialista da aeronáutica também, Escola de Aprendiz de Mareiro também, é, Fuzileiro Naval também, tá? Todas essas questões que a gente trabalhou aqui estão né, dentro dessas provas. E para a também, para quem está iniciando seus estudos e precisa de uma base boa né, antes de entrar no edital do concurso. Beleza? Então agora a gente vai falar um pouco sobre racionalização, como vocês estão vendo aí. ó. Racionalizando... 2, é, então eu tenho ali 2 dividido por 3 mais raiz de 2, obtemos, pessoal, racionalizar é a gente tirar o a raiz do denominador, tá? Para que é, o número ele não vai mudar. Vai mudar apenas a cara dele, podemos dizer assim, né? A forma como ele está representado. Então, eu quero tirar essa raiz daqui e jogar para o numerador. É isso que a gente vai fazer, tá? Como é que a gente faz isso? Para esse tipo de denominador aqui, eu vou multiplicar pelo conjugado dele. Como assim conjugado? Eu vou pegar o 3 e o raiz de 2, o mesmo número, e vou apenas alterar o sinal que está, né? A operação que está é, entre eles aqui, que seria... Aqui eu tenho uma adição, vou usar a subtração. E aqui é o mesmo número, olha só. Por que o mesmo número? Porque o um número dividido por ele mesmo é 1. Um. Observe que eu estou multiplicando por 1. Um. Eu não estou mudando esse número, estou mudando a cara dele, porque qualquer número multiplicado por 1 um é ele mesmo. Tá, pessoal? Então, eu tenho aqui 2 multiplicado por 3 e 2 multiplicado por menos raiz de 2. Vai ficar assim, 6 menos 2 raiz de 2. Isso tudo dividido por quem? Eu tenho aqui ó, agora um produto notável clássico. Eu tenho aqui o produto da soma pela diferença de dois números. Como é que a gente resolve isso? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é clássico, né? Então, eu tenho 6 menos é, raiz de 2. Vou colocar aqui embaixo, ó. 6 menos 2 raiz de 2, dividido por quanto, pessoal? Ó, 3 elevado a 2 é 9 menos a raiz é, de 2 elevado a 2, eu vou simplificar o índice com o expoente aqui, ficaria o próprio 2, então resolvendo aqui eu tenho 6 menos a raiz de 2, dividido aqui por 7 não é isso? Por 7, então 6 menos eu sempre esqueço do 2 ali porque eu acho que tem raiz de 2, então é 6 menos 2 raiz de 2, analisando as alternativas ali, a gente vê que a letra B está né, batendo direitinho, vamos ver se está certo, deixou aqui Revelar ó, a letra B seria o gabarito da nossa questão. Beleza, pessoal? Então, vejam só né, Um tipo de racionalização. Existem é, modelos mais simples, como, por exemplo, 1 sobre raiz de 2. Onde eu só multiplico o raiz de 2 em cima e o raiz de 2 embaixo. E a gente calcula rapidamente isso aqui, daria raiz de 2 dividido por raiz de 4, que é 2. Então, veja, eu tirei a raiz do denominador e joguei para o numerador. Se você pegar uma calculadora e calcular essa primeira é, expressão aqui, é, você vai ver que é o mesmo valor dessa expressão aqui. Não mudou nada o valor do número. Mudei apenas a cara dele, a raiz que estava aqui no denominador eu joguei para cima, né? Então mudou um pouco os números ali que estão representando o valor desse número, mas o valor dele mesmo não foi alterado. Tranquilo, isso é muito importante a gente saber, por isso que eu estou tocando nesse tópico aqui, nesse ponto com vocês, tá bom, pessoal? A gente vai agora para a questão número 38. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Valeu!